Fala galerinha do Brasil Independente, tanto faz estar tá aqui agora, vamos passar um som chamado Vivendo no Momento, eu Gustavo JK, juntamente com o Speed Flow, vamos jogar a melhor vibe e logo mesmo nós tá chegando aí, é isso. Vem com a gente, hein? Dá o play. Bora, bora, Vivendo o Momento. Hoje o dia passa devagar Tô esperando você aparecer Parece que nada tá no lugar Hoje vou sorrir só pra te esquecer Vivendo o momento, um dia tudo passa Tentando esquecer tudo que já me fez graça Vivendo a vida, um dia por dia Se não tem saída a gente recria e gera sobrevida a noite é minha e eu vou revoar Seguir em frente sem pensar em você Hoje vai ter festa em particular Fazer outra sorri pago pra E mim. olha quem tá na rua de novo Acelerando no voo Tocando mag de shoulder bag Bem longe do bus Alguns contatos em dobro Album intactos no bolso Nos meus status privados gastou do tanque no é Minha posto. vida é isso aqui Difícil de explicar, então pode Mais fácil me encontrar na rua Vibe continua Não gostou, pontua Tô indo na lua Sou rua. Então vem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 Parte o rolê e senhora pra chegar Outra garota que vai me aquecer BM louca, abre o teto solar Olhei pra lua, lembrei ha, de você Mas eu só pago a vista é fogo nos assista, ela se solta na pista Essa é minha conquista, eis minha tropa em bica É só foguete na lista, pois quem dorme não brinda ha. Quem vive acredita, acelerar de maquilari Só nós dois na minha Ferrari, Ferrari. que com campari. Essa mina é nave-nave, mais amor e menos ego Mais um, um peso. peso, papo reto O melhor, o maior ré. verso, a dois passos do sucesso ha. A noite é minha e eu vou revoar Seguir em frente sem pensar em você Hoje vai ter festa particular Fazer outra sorrir pagou pra vir. Parte o rolê sem hora pra chegar Outra garota que vai me aquecer Bem, me louco abre o teto solar Olhei pra lua, lembrei de você Salve Brasília, tamo Bora, junto Brasília. hein Tanto faz na área, logo Brás... menos tamo aí comparecendo Brasília independente, vivendo o momento É isso, viva o momento Muito obrigado